E aí, beleza? Olha, eu vou estar tá passando um manual para vocês aí, tá? vou fazer manutenção nessa minha guitarra aqui, ok? E vou estar tá ensinando para vocês aí como é que eu faço a manutenção geral. Tá? o que, que eu vou fazer aqui, o que, que você vai aprender? Eu vou te ensinar aqui a substituir as cordas, tá? regular o tensor, ok? E a gente vai fazer a afinação das oitavas depois que eu substituir as cordas. E vamos fazer também um polimento aqui nos trastes, tá? Tendo em vista aqui que eu fiz uma manutenção recente. Nos trastes, só que eu não tinha a lixa fina, a mais fininha, então o polimento ficou mal feito. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou somente fazer um polimento. Não é retífica dos trastes, tá? Retífica dos trastes, a gente vai precisar lixar e nivelar isso aqui. Tá? Isso aí fica para um outro vídeo quando eu for fazer da, talvez da outra guitarra, que acho que vai precisar primeiro do que essa aqui. Okay? Aqui os trastes já estão devidamente nivelados, o que eu vou precisar fazer aqui é somente polir, né? porque é, Inclusive, você deve se perguntar, mas quando é, como é que eu sei quando é que eu devo polir minha guitarra? Na verdade, quando você for tocar, se você estiver fazendo bend ou vibrato, ele estiver prendendo um pouquinho aqui, é porque provavelmente está causando bastante atrito aí com a corda, tá? Entre corda e traste. Então, isso significa que vai ser mais difícil para você movimentar a corda para cima e para baixo. O polimento serve justamente para isso, para deixar a superfície mais lisa e evitar o atrito, e evitar que ele esteja travando a corda aí quando você for movimentar, ok? Ok? Bom, então basicamente é isso, a gente já vai direto aqui. Eu vou cortando o vídeo aí de acordo com o que eu for fazendo e vou explicando para vocês aí cada detalhe, tá? Mas eu não vou, por exemplo, na hora de fazer o polimento, eu não vou mostrar para vocês fazendo todos. Vou ensinar como a gente faz em alguns e depois a gente passa para frente, ok? Vale lembrar que eu não sou luthier, ok? Tenho experiência, desde que eu comecei a tocar, eu sempre fiz manutenção das minhas guitarras, tá? já tive quatro guitarras, então em todas elas eu faço. E eu não faria nessa aqui, tá? Isso aqui é uma Fender Deluxe, ok? Me custou aí quase 7 mil reais, né? Então não vou fazer nenhuma besteira aqui. Garanto para vocês aí que vocês vão aprender algo que eu, eu sei que serve e funciona, porque para mim serviu sempre, tá? Então vamos lá, eu vou cortando aí e vou explicando para vocês o que a gente vai fazer, ok? A gente vai começar aqui então tirando as cordas, né? Lembrando, se a sua corda tiver 0,11, 0,12, tá? Aconselho que você tire aos poucos, não vai chegar aqui só arrebentar. Tá Tô usando aqui uma chavinha bem comum, né? Comprei skin na Wish tá então aqui eu consigo tanto para violão quanto para guitarra eu consigo fazer manutenção aí de uma maneira um pouquinho mais rápida ok para poder fazer a movimentação aqui das tarraxas e etc ok então a gente evita dar cortes tá na corda aqui se tiver uma tensão muito elevada porque o braço ali está exercendo uma função aí contrária às cordas se você arrebenta tudo de uma vez provavelmente a sua corda aí vai o seu braço vai empenar de uma de uma forma brusca né uma observação aqui tá eu costumo deixar o meu nut praticamente solto, ok? Porque quando eu vou fazer uma retífica de trastes, ele não me atrapalha, não precisa estar descolando muito. Passo só um pinguinho de cola no final do trabalho aqui, fixo o meu nut novamente e consigo fazer os trabalhos tranquilamente, tá? Aqui ele ficou solto porque na última manutenção eu já sabia que eu ia precisar fazer ainda dar uma lixada, então já deixei ele solto, ok? Mas não, não aconselho deixar ele solto, você vai deixar geralmente com um pouquinho de cola só para sustentar legalzinho aí, tá? Observação aqui, tá? Se a sua guitarra tiver as travas aqui atrás, tarraxas tá, com travas, ok? Como é o caso dessa minha aqui, não sei se está dando para ver bem aí. Acho que o reflexo está bem forte, né? Pronto. Isso aqui é a nossa trava, né? Então a gente consegue segurar a corda aqui. Só que tem uma observaçãozinha aí que eu vou te mostrar depois, tá? Que é porque ela pode arrebentar a corda, se você não souber fazer a devida manutenção aqui, tá? E eu vou te explicar exatamente o que é que pode estar causando isso aí, Beleza? Bom, então estou tirando as cordas aqui, estou tentando tirá-las inteiras, porque é, Eu tive problema já de arrebentar duas vezes a corda, espero, espero que dessa vez não aconteça, né? Então eu vou fazer os testes aqui e acredito que não vai arrebentar mais, porque eu acho que eu já entendi o, o que estava acontecendo ali. Ok, eu vou tirá-las inteiras, pode ser que arrebente depois uma corda só, tá? E esse encordamento que eu uso aqui é elixir, o mesmo desse aqui, ok? Então dura bastante, eu posso utilizar aqui, caso arrebente alguma, eu consigo utilizar depois sem problema nenhum. Então para tirar as cordas aqui, né? provavelmente você, se a sua ponte estiver bem regulada, que a minha não estava aqui, ela vai sair mesmo com essa pecinha aqui atrás, tá? Ela já tem um furo exatamente para isso, né? Então aqui você consegue tirar as cordas simples aqui nessa peça. Só que é importante que a gente abra aqui também, que é para você entender como é que vai funcionar a regulagem dessas bolinhas aqui, tá? Que é a nossa ponte. Beleza? Vou deixar as cordas separadas ali. Bom, então tiradas as cordas, né? Tá? tá sem o nut aqui também, ok? Então agora o que eu vou fazer? É, eu vou fazer um polimento aqui, né? Então, o que, que eu preciso para fazer um polimento? Vou precisar de uma lixa bem fina. Então, eu separei algumas lixas aqui, ó. Eu tenho lixa 5000, tenho lixa 2000 também. Deixa eu ver qual é a outra lixa que eu tenho aqui. E 1500, tá? Qual que é a ideia? Eu quero somente polimento, então polimento eu vou fazer com essa aqui, ok? Essas aqui eu não vou precisar usar por agora. Mas caso eu fosse fazer uma retificazinha bem de leve, eu poderia começar com a mais grossa que eu tenho aqui, tá? que seria a 1.500, ok? Depois eu passaria para 2.000 e depois para 5.000, tá? É mais ou menos a, a lógica que eu utilizaria aqui para fazer o polimento, ok? Então agora como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui agora um pedacinho dessa lixa, ok? O que, que vai ser o polimento, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer? Né? Aqui você não vai conseguir ver, tá? mas ele ficou com algumas ranhuras bem de leve. Né? À medida que eu corro a lixa nesse sentido, tá? quando eu estou fazendo a retífica, então os risquinhos que vão ficar aqui vão ser sempre nesse sentido, que causa o, catri o, o atrito diretamente com as cordas, né? já que a corda movimenta assim e os riscos estão assim. Então a tendência é que a corda entre por esses risquinhos e trave. Okay? Então a ideia é, agora como eu vou fazer a, a, o polimento, eu vou lixar sempre nesse sentido aqui. Tá? Eu não vou lixar, no caso aqui, é assim, né? nesse sentido, no sentido do braço. Porque a ideia é evitar esses risquinhos no sentido oposto à corda, ok? Então, para fazer o polimento aqui, já que eu quero somente um polimento bem fino, né? Vou passar uma lixa na outra aqui. Okay? Que é só para dar uma, uma leve tiradazinha aqui do, do nosso... da, da textura né? da nossa lixa eu quero somente um polimento bem de leve Não vou tapar aqui com, com fita Porque é uma lixa bem fininha Finalizando aqui eu vou fazer um acabamento ainda no braço tá? Então é, para mim não, não julgo necessário isso não okay? O mais correto aqui seria colocar um, um apoio né, aqui embaixo do braço tá? Eu não disponho disso aqui agora E como eu tô com o tempo um pouquinho corrido Com um pouco de urgência Então vai assim mesmo tá? Vou passar somente essa lixa Ok, eu vou cortando o vídeo aí, à medida que eu for lixando, eu vou mostrando pra vocês aí, tá? Lembrando, aqui eu não preciso desgastar os trastes, tá? Já tá tudo nivelado, porque eu fiz uma manutenção, deve ter uns 4 dias. Então agora o que eu vou fazer é somente o polimento. O polimento é isso, eu vou lixar aqui com a lixa bem fininha, até que ele fique bem, digamos assim, brilhando, né? Que é a hora que eu sei que não tem nenhum risquinho que vai atrapalhar aqui na hora de deslizar a corda. Bom, então já fiz aqui o polimento, tá? Dos trastes, fiz em todos. Você vai perceber que tem algumas áreas aqui que estão um pouquinho mais claras. É porque a lixa pega aqui, né? Então a madeira ela fica um pouquinho mais clara. Só que o que eu vou fazer? Isso aqui não é lixa grossa, tá? Lembrando que se você for passar a lixa grossa, põe uma fita, daquela fita crepe, ok? Que dá certo. Você vai pôr aqui, deixa somente o traste de fora. Você vai correr a lixa aqui sem medo nenhum, tá? Aqui como eu estava fazendo com a lixa 5.000, eu não me preocupei muito com isso, ok? Agora eu vou passar aqui um óleo, tá? Isso foi indicação de um, de um amigo, do Thierry. Ok? Esse óleo aqui é um óleo de cedro, tá? Não tem patrocínio de ninguém aqui não, ok? Então, vou passar aqui, eu passo com algodão geralmente, não preciso pôr muito, ok? Deixa eu tapar aqui, né? Evitar acidentes. Tá? Você vai ver que tá meio bagunçado aí, mas é porque eu, eu sou guitarrista, né? Eu não sou muito organizado não. Não tô dizendo que todo guitarrista é desorganizado, mas sei lá, né? Eu não sou muito não, sou muito organizado não, tá? Eu organizo é depois que eu acabo o trabalho. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é ir passando, tá? Aos pouquinhos... Não precisa encher, né? Vou passar aqui. Você vê que ele já, já tira um pouco desse ressecamento da madeira, né? Dá pra você ver aí que daqui pra cá tá com, tá com óleo e daqui para cá sem. Ok? Então vou passar aqui tranquilamente. Bom, agora eu passo aqui o lado seco, né? Que é para tirar o excesso. Ok? Não quero muito óleo aqui para não ficar lambuzado. Bom, feito isso, tá? Não sei onde foi que eu larguei a minha cola. Agora já não consegui achar. Vai sem cola mesmo. Depois eu colo ela aqui. Logo, logo eu, eu faço mais um... Só tiro a corda ali um pouquinho, né? Levanto as cordas, pingo aqui um, uma, uma gotinha de cola Super Bonder. tá Também não é mexendo, <risos> mas faz parte, né? tá Isso aqui é para vocês poderem entender o básico. tá Você vai ver que eu não tô, não tô entrando muito em assunto específico. Até porque eu não entendo muito sobre é, assuntos aprofundados. Então o que eu faço aqui é a manutenção geral, ok? O que, que eu vou fazer agora? Eu já tenho aqui, é, o, o braço já estava regulado para as cordas que eu estava antes, ok? Estava usando 0,9, esse aqui também é 0,9, tá? Então eu não preciso mexer em nada aqui a respeito do tensor, talvez um ajustezinho aqui, outro ali, tá? O, os carrinhos estão posicionados da mesma forma, provavelmente vai ser preciso fazer somente um ajuste, tá? um ajuste de leve, ok? Agora vai a observação que eu tinha falado para vocês, tá? A respeito aqui da, da nossa, não te caiu aqui, da nossa tarraxa com travas, tá? O que, que a gente vai fazer? Na hora de colocar a corda, a gente vai deixá-la dar algumas voltas. Porque o indicado, quando é atarracha com travas, é você não deixar excesso de, de corda aqui. Porque quando você for usar a alavanca, ele tende a desafinar se tiver muito excesso de corda aqui. Okay? Então a gente vai evitar o excesso de corda, mas inicialmente não, porque a gente vai ter que fazer regulagens. E uma das coisas que fez eu arrebentar a corda aqui já, foi que eu coloco ela aqui só na pontinha, e como ela está travada, ela cria um, um ponto aqui de, de dobra, Onde quando eu afrouxo, ela desdobra. E você sabe que de tanto pegar um, um pedaço de fio ou alguma coisa, um arame, de tanto que você movimenta para um lado e para o outro, ele arrebenta. Naquele ponto específico onde você está fazendo essa dobra. Então é realmente o que acontece aqui na ponta. Para evitar isso, eu vou colocar as cordas. Tá? A gente já volta no vídeo aí. Vou colocar todas as cordas aqui na sequência. Assim como a gente tirou, a gente coloca as cordas. Ok? Cada uma passando no seu devido lugar. Beleza? Então vamos lá, vou cortar o vídeo e a gente já volta. Bom, então já substituí as cordas aqui, tá? Eu coloquei todas elas, ok? Não tá afinada ainda, eu vou afinar ali, tá? E a gente vai ver isso aí como é que fica mais, mais na prática, né? Então o próximo passo agora vai ser poder afinar a guitarra e regular, tá? A gente vai fazer a regulagem do tensor, depois que regular o tensor, deixar ele devidamente nivelado, aí a gente vai aqui para a regulagem dos carrinhos, tá? E lembrando, tá? Agora a gente tem que tirar o excesso aqui das cordas, né? Se você é desses guitarristas que gosta de deixar esse excesso aqui, tá? Você é meio porquinho. <risos> Brincadeira, esse aqui vai, mais, vai muito do gosto, tá? Eu gosto de deixar sempre devidamente limpo, né? E aqui tem uma observação, tá? Você vai ver que eu deixei aqui realmente bastante corda sobrando, tá? Com o objetivo que eu falei no início, tá? A gente vai deixar aqui o excesso de corda que é para evitar que ela rebente inicialmente durante a regulagem. Ok? Então você vai ver aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer focar aí, tá? Você vai ver que as cordas estão praticamente todas aqui, tá? Bom, a guitarra está devidamente afinada já, então agora qual é a preocupação, né? A gente tem que ver como é que está a questão da ação das cordas, o que é a ação das cordas? A distância é que ela está aqui da, do braço e da guitarra, tá? Agora, aqui eu não, nesse ângulo eu não vou conseguir mostrar muito bem não. Para mim, tá? Eu tenho a palhetada muito forte, então o que, que eu faço? Eu geralmente deixo ela um pouquinho mais alta, Tá? agora a questão do, do, da altura é pessoal, não, não vou dizer que por regra você tem que deixar ela mais alta, porque não, a verdade é que depende muito da sua pegada, tá? como eu tenho a paletada um pouco mais forte, a vibração da corda na hora da paletada é maior, se eu deixar a corda muito baixa, vai trastejar muito, e a ideia é que não trasteje, ok? Então eu costumo deixar ela um pouquinho mais alta, tá? já está regulado praticamente o tensor aqui, agora ó, qual que seria a manha aqui agora para poder regular, né? Você vai ver aí que quando você for usar a chave, tá? eu inclusive não, nem tenho aqui, eu já imaginei que fosse ficar realmente regulado. Mas na hora que você for rodar a chave, o que, que é o tensor? Né? É, basicamente, o tensor ele faz ação contrária. Essa explicação é que eu acho que até nem, nem justificava estar tá, tá nesse vídeo, porque todo mundo fala disso. Né? Então acho que é muito fácil encontrar o conteúdo por aí. Eu queria mesmo passar as dicas que a gente não acha por aí. Beleza? Mas o tensor ele faz uma força, digamos que isso aqui é o braço da guitarra tá? As cordas fazem isso aqui né, com o braço À medida que você aperta, você está fazendo isso aqui com o braço O tensor ele tem o objetivo de aliviar isso aqui Então ele, o que a corda faz, ele tem que fazer o contrário E aí tem que ser a mesma força das cordas Então aí é que está a regulagem Como é que eu vou regular isso? Eu não sei como é que eu faço Você vai usar uma chavinha aqui tá? Essa chavinha ou vai para a direita ou vai para a esquerda O que, que você pode fazer? Você pode virar um pouquinho, é óbvio que você não vai dar voltas, né? Uma volta seguida da outra aqui, porque daqui a pouco seu braço quebra, né? Então você vai fazer aqui, é usar a chave, você vai fazer um movimento de leve e ver como é que está se comportando o tensor. É importante que toda vez que você faça essa regulagenzinha aqui, você dê um minutinho, tá? Uns cinco minutinhos, que é para o braço se, se assentar, né? Então o tensor vai fazer a força, deixa ele aliviar, afina a guitarra, tá? E depois você volta a fazer a regulagem novamente. Porque quando você mexe no tensor, você mexe na afinação, porque está fazendo mais força ou menos força nas cordas. Você vai precisar fazer essa regulagemzinha dessa forma, tá? Como é que eu sei se o braço tá bom ou se está ruim? Uma das coisas que eu uso, que eu vi em muito vídeo na internet aí, que é a dica que o pessoal passa, é você pressionar aqui na primeira casa, na última, tá? E você vai ver o espaço que tem aqui. Se, é, o que o pessoal diz até, é para se utilizar uma folha. Você coloca aqui e vê se ele tá, tá solto, né? Vê se a folha está solta, eu não sei se consigo fazer aqui. Tá? A ideia é que ele não agarre a folha Se a folha estiver correndo tranquilamente Está mais ou menos no espaço correto Você não vai deixar muito espaço Porque senão o seu braço vai estar assim né? E a ideia é que ele esteja mais ou menos plano Ele não pode estar 100% reto Então leve curvatura okay? Basicamente é isso Da questão do, do tensor Eu acho que não, não é algo que justifique é Uma explicação muito longa Então o que a gente vai fazer agora é a regulagem dos carrinhos Nos carrinhos eu vou explicar um pouquinho mais a fundo tá? Porque eu não vi muito conteúdo sobre isso não então a gente vai ver que agora a questão dos carrinhos, tá? Tudo afinado aqui já, já fiz a substituição das cordas, tá? Como eu não vou mexer no tensor, daqui a pouco eu vou afrouxar isso aqui, vou deixar só a pontinha da corda, ok? Que é para já, já não desafinar na hora que eu for usar a alavanca. Embora eu não use, quase não use a alavanca nessa guitarra, quando eu uso a alavanca é na outra, na Jackson, tá? Então vamos lá, a gente vai ver agora a regulagem das oitavas, que é uma das coisas mais importantes aí para guitarra. Então vamos lá. A explicação aqui dos carrinhos, tá? Não vai ser muito longa, é bem rápida também. Tá? O que é o carrinho? O carrinho são essas pecinhas aqui, tá? Como é que a gente movimenta elas? Como é que a gente regula? A gente tem esses parafusos aqui, você consegue ver por aqui, tá? E é nesses parafusos que a gente faz a regulagem, né? Estrato, tá? na tá? nas pontes flutuantes, é diferente. Tá? O que eu tenho que fazer aqui? Se a minha afinação estiver à frente... Por exemplo, quando eu toco aqui a mi zona, eu tenho que regular o oitavo. O que é oitavo? É quando atinge a mesma nota, oito é, notas na escala mais na frente. Né? Então se eu tenho um, um mi na corda solta, eu tenho que ter um mi aqui na casa 12. Só que esse mi, às vezes ele não está afinado, e é aí que a gente regula oitava. A gente tem que deixar isso aqui na mesma afinação que está solta. Tá? Senão o que vai acontecer? Na hora que você for tocar, é, você está com a guitarra devidamente afinada, na hora que vai tocar lá... Tá tudo fora, parece que, tá, tá, parece que a guitarra desafinou do nada. Então a ideia é que a gente mantenha sempre todas as casas afinadas aqui, tá? Na 12. Uma das maneiras pode ser por harmônico, tá? Tem gente que faz assim. Você vai afinar pelo harmônico, você, eu, eu costumo afinar assim: corda solta, mizona. tá? Corda solta, 12. Corda solta, 12. Corda solta, 12. E assim eu vou em cada uma das cordas. Para isso eu posso usar uma chave de, de chave estrela, né? Chave Phillips, tá? E o que eu vou fazer? Se a afinação tiver a mais, eu vou apertar. O que, que eu estou fazendo quando eu aperto isso aqui? Estou puxando o carrinho mais para perto aqui da, mais para fora da ponte, tá? Por quê? Porque a gente tem um parafuso aqui. E esse parafuso, quando eu começo a apertar, ele vai trazer para próximo, ok? Se eu afrouxar, ele vai afastar para lá. Com isso eu estou aumentando e diminuindo o comprimento da corda. Então a gente vai ter a regulagem da oitava, dependendo aqui de, da maneira como a gente fizer. Tá? Se eu fizer muito, pra, se eu afrouxar muito aqui, ele vai estar tá abaixo da afinação. Tá? Vai ficar meio esquisito aí o som quando você for tocar. Então aqui a minha eu já, já vou regular aqui daqui a pouquinho. Então eu não consigo filmar a tela do computador e tudo aqui, porque eu não estou não mexendo muito com a edição dos vídeos. Tá? Vou tentar fazer algo assim mais, mais simples. Beleza? Mas o raciocínio é esse. Se a afinação está a mais. Você puxa para fora o carrinho. Se a afinação tá a menos, por exemplo, eu toquei a bisona, tá dando mi afinado certinho. Quando eu toco aqui, ele está um pouco abaixo do mi. O que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que puxar a corda um pouco mais para cá, tem que diminuir o comprimento dela. Vou afrouxar o parafuso e assim ele vai deixar o espaçamento correto. ok? Isso você vai fazer em todas as cordas. É um trabalho um pouquinho chato, exige paciência. É por isso que tem profissionais para fazer isso. né? Eu, como não costumo mandar minha guitarra, para a então eu faço em casa, tenho paciência. Às vezes eu tenho o tempo certinho para fazer isso e consigo fazer, tá? Então basicamente é isso. Outra regulagem que seria importante tá? para a sua ponte aí, eu não utilizo a minha ponte para quase nada. Então ela está regulada, é, bem reguladinha ou não, para mim dá na mesma. Tá? Eu não uso a ponte dessa aqui, eu uso só da, da Super Strato, que é essa aqui. Tá? Provavelmente você já viu eu usando ela em algum vídeo, é tá? É uma Jackson. E aqui eu uso mais a ponte dessa aqui, ok? Essa aqui é a estrada eu não costumo usar muito não. não, não perco muito tempo colocando e tirando ponte não, porque aquela ponte me dá raiva, tá? Então basicamente é isso, o, o que a gente viu aqui no vídeo, né, foi como fazer a, o polimento, a gente trocou as cordas, tá? É maneira bem simples, né? Então do jeito que a gente coloca, a gente tira também, tá? Sempre aqui nesses furinhos devidamente colocados. Uma regulagem importante seria das molas, tá? Para regular a ponte, que era o que eu estava falando. O que a gente pode fazer aqui é se a ponte, por exemplo, a ponte está levantada, né? Está muito para cima do corpo, assim. Seja essa ou a outra, a flutuante. Então, se a gente tem a flutuante aqui, ela está muito assim, o que você tem que fazer nas molas? Você vai ver que nesses parafusinhos, tá? São dois parafusos que tem aqui. Você vai apertar, porque eles vão fazer força puxando a ponte para trás, tá? Então, se ela estava assim, ele vai puxar para baixo. Quanto mais força fizer, mais a ponte baixa. Quanto mais afrouxar aqui embaixo, mais essa ponte vai subir. Ok? E aí você vai achar o ponto da regulagem. O ponto-chave da regulagem aqui que você vai fazer é tomar o cuidado sempre de estar afinando durante o processo de, de regulagem. Eu não vou estar regulando aqui, corda solta e pressionado. Modifico o carrinho e não afino. Eu vou estar regulando errado. Então eu tenho que afinar. Depois que eu afinei, eu volto a testar. Afinei, volto a testar e assim vai. Tá? Seja aqui, seja a regulagem do tensor, seja a regulagem das molas atrás, a gente precisa fazer sempre nesse passo a passo aí, tá? Então aqui você aprendeu bastante coisa já, se gostou, se ficou até o final do vídeo aí, dá o like, achou que ficou algum, faltando alguma coisa aí, comenta, tá? Eu não costumo fazer vídeo muito longo, mas esses vídeos estão ficando bem longos até, tá? Se você gostou desse vídeo, dessa maneira que foi feito o vídeo aí, comenta aí embaixo, se você quiser aprender algum outro assunto aí específico que você queira, comenta aí embaixo que eu vou estar fazendo uns videozinhos aí mais bem elaborados, tá? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí.